Fala galera, beleza? Ligados aí na Rádio Futebol Total? quero fazer um convite para vocês, hein? Hoje, a partir das 9h10 da noite, tem mais uma edição do Bandeira Quadriculada Nesta segunda, vamos repercutir tudo que foi o Grande Prêmio do Canadá: a vitória de Sebastian Vettel, na fórmula ainda, a vitória do neo Scott Dixon, que venceu mais uma e assumiu a liderança no campeonato. Vamos falar também da Nascar, que teve mais uma corrida afetada por causa da chuva. E, além disso, muitas informações. Tudo o que aconteceu no no Brasil e no mundo. A vitória de Lucas de Graça na, MPE, na, na Fórmula E. E muito mais para vocês. Espero vocês nessa segunda 9 da noite aqui na rádio. Muito bom em rádio. URT, é, Valeu. Thank you.